Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu lúcio, eu sou o Canho Nobre Meus amigos, do nada, do nada A Game Informer revelou aí o jogo que eles vão cobrir aí nesses próximos dias, neste mês, entendeu? Que é o nosso querido God of War Ragnarok E eles já começaram, mano, com mais informações, novidades acerca desse jogo aí pra gente com novas imagens Muitos detalhes aqui acerca do combate, como é que esse negócio vai funcionar, então nós vamos passar por tudo isso daqui com vocês meus amigos Eu vou ler todo o texto aqui pra vocês certinho, a gente vai mostrar essas imagens aqui, conferir tudo bonitinho Então já deixa o seu likezão aí cara, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos galera Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos porque... Cara, vai vir muita cobertura de God of War Ragnarok por aí, eu acredito, né? Com a Game Informer, deve vir trailers futuramente pra nós Quem sabe até mesmo o evento próprio da Playstation focado no jogo E nós vamos trazer tudo aqui pra vocês E não se esqueçam da Brasil Game Show que acontece aí nos dias 6 e 12 de outubro Onde nós do Meia estaremos lá todos os dias pra poder dar um abraço em você, querido inscrito Se você não garantiu seu ingresso, link aqui embaixo no comentário fixado pra você já comprar o seu Então, vamos lá meus amigos, deixa eu trocar minha tela Pra gente poder conferir essas informações, porque tem muita coisa pra gente poder ver junto aqui Antes da gente ver as imagens propriamente ditas, né, que eles revelaram pra gente aqui Algumas poucas imagens, tá, não é tanta coisa assim Mas elas são bem legais <coughs> Pra gente poder ter uma ideia melhor aí do gameplay, como é que tá funcionando e tudo Mas vamos primeiro pros detalhes de combate aqui, tá Que, de acordo com eles, né, os designers de combate Mihir Sheth e Danny Ye, né e yeah, é esquisito, estranho. <risos> eles trouxeram mais informações acerca disso para nós aqui através do Game Informer. Então vamos ler tudo na íntegra aqui. A gente vai comentando alguns pontos. Ó. Os principais designers de combate, que são esses nomes que eu acabei de falar aqui para vocês, têm mais de 17 anos de experiência em God of War compartilhados entre eles e ambos desempenharam papéis proeminentes no sucesso do jogo anterior. A direção atual da série é inspirada em um antigo lema do estúdio, brincando com sua comida, que é o que eles colocam aqui no título, que tá traduzido meio que ao pedaleta, né? Tipo, play with your food, que são os inimigos assim, fazendo uma referência, vamos dizer, né? Esta é uma filosofia interna que temos desde o passado, diz Chef. Kratos brinca com sua comida, tentamos criar sistemas com os quais você deseja se envolver, que sejam divertidos, muito lúdicos, com muitas rotas diferentes e quando olhamos para o combate no último jogo, pensamos. Podemos levar isso adiante, podemos encontrar novos brinquedos e formas de brincar com os inimigos e estratégias, esse tem sido o princípio orientador mais do que qualquer outra coisa. Legal, interessante isso aqui, a gente viu que realmente o combate é bem divertido no God of War 2018, né? Com o que o Kratos tem à sua disposição ali, não só o Leviathan e as lâminas do Caos, mas os ataques únicos, os combos diferentes, a interação junto com a Atreus. Isso é muito legal dentro do jogo, de fato. Por 7 minutos, sigo Kratos e Atreus através de uma arena fechada repleta de podes explosivos, terreno alto vantajoso, plataformas de madeira e lagartos bípedes chamados Grims. A dupla se move em uníssono. Kratos prende uma fera contra a parede... De pedra e depois desce em seu crânio com força olímpica. Imagina a rachada do crânio que não deve dar isso aqui, né? Atreus enche as barras cambaleantes. Estranho, né? Isso aqui ficou. Porque tá traduzido a pedaleta, tá, pessoal? Enche as barras cambaleantes enquanto prende os inimigos no lugar com suas flechas sônicas. Aqui o Atreus tá fazendo as suas vezes ali mesmo, com suas flechas que tem poder também, para poder auxiliar no combate. Quando um Grimm é amaldiçoado, tenta pegar o pai volumoso, <risos> pai volumoso, desprevenido do Kratos no caso. É, disparando uma bile tóxica de sua garganta inchada Kratos evita o catarro Aqui ele tá descrevendo uma cena, provavelmente o cara do Game Informer que ele jogou, tá? Ele evita o catarro e desvia com maestria de uma segunda rajada com seu escudo de braço Ele joga seu machado com um pote enfiado entre as caixas Em um pote no caso, né? E o canto instantaneamente explode em chamas Enviando apêndices escamosos por toda a parte Ou seja, explodiu o bicho Atreus demonstra que ele é tão poderoso quanto o seu pai, atacando Grimms desavisados com seu arco enquanto sempre se posiciona para atirar. Essa adrenalina está ligada à versatilidade do kit de Kratos. O machado de batalha e as lâminas do caos aumentam a capacidade de manobra e potência, mas uma mudança enganosamente pequena no botão triângulo faz toda a diferença. Esse aqui o novamente. No último jogo, se você pressiona o triângulo, né? Você se lembra do machado, diz Chef. É, você puxa né, o machado do caso. Mas, se você já tinha o machado, nada acontece. Se você tivesse as lâminas do caos e pressionasse triângulo, você voltava para o machado. Analisamos esse conceito e nos perguntamos. E se você pudesse fazer algo um pouco diferente com esse botão? Um conjunto totalmente novo de movimentos, entendeu? Ou seja, eles estão falando o seguinte. No 2018, a gente apertava o triângulo para o Leviathan voltar para as nossas mãos. Aqui no Ragnarok vai ser diferente a utilização desse botão especificamente. Vamos ver. Ataques triangulares são oficialmente chamados de movimentos de assinatura de armas. Dependendo se você tem o Leviathan X ou as lâminas do caos preparados, Kratos pode infundir um aço afiado com gelo ou fogo. Esses movimentos elementares chamados de despertar do gelo e choco, estranho nome, causam dano extra ao congelar ou incinerar inimigos. O escudo também foi renovado. E me mostrou os prós e contras dos novos escudos Dauntless e Stonewall ocasionalmente me lembrando que a equipe queria que os jogadores adaptassem sua jogabilidade às necessidades imediatas. O Dauntless Shield tem tudo a ver com reações de contração. Ao aparar no último momento possível, o escudo de Kratos brilha em um vermelho ameaçador, sinalizando que o jogador pode desencadear um esmagamento devastador que arremessa e atordoa inimigos. Diferentemente, o Stonewall Shield é para os amantes de tanques que preferem lutas mais lentas. De tancar né, as porradas no caso, Kratos não pode aparar quando equipado com o Stonewall, então mantê-lo levantado é crucial para sobreviver às barragens. Quanto mais golpes o Stonewall Shield recebe, mais energia cinética ele absorve, e uma vez que está totalmente carregado, os jogadores podem bater o escudo no chão emitindo um pulso em toda a tela, derrubando qualquer coisa tola o suficiente para se aproximar dos seus pés, ou seja... Eles estão detalhando aqui pra nós Como que esses dois escudos Eu acredito que devemos ter mais durante a nossa jogatina Funcionam Um deles a gente não pode dar parry Mas ele vai carregando energia que a gente pode utilizar depois né, Disseminar essa energia e poder causar um dano maior E o outro a gente dá o parry sim Porém ele tem um modo Onde a gente vai dar o parry Ele carrega e a gente pode dar uma porrada mais forte Quando a gente faz o parry no caso né? Eles explicando aqui a diferença entre os dois Mas toda essa proteção tem um custo O Stonewall Shield torna-se cada vez mais instável à medida que sofre dano abrindo Kratos para blitzes de quebra de bloco ineficazes. Aqui tá traduzido muito ao pedaleiro ficou esquisito. Ele vai ficando instável e o Kratos fica mais vulnerável a quebras de defesa, por assim dizer. Foi, pelo, menos, pelo menos foi o que eu entendi do que tá sendo descrito aqui. Então tem que ficar muito atento a isso. E é, diz que Kratos terá acesso a outros escudos poderosos, mas alertou os jogadores para não morderem mais do que podem mastigar. E aí eles colocaram aqui um trecho que o próprio cara fala, ó. Talvez não brinque com toda a sua comida, porque haverá comida que pode comê-lo facilmente. Ambos os designers confirmam que a agressão e a letalidade de inimigas seriam aumentadas em dificuldades mais altas, mas os jogadores ainda precisam manter o juízo sobre eles, independentemente das configurações selecionadas. Locais antigos são periodicamente repovoados com fauna mais poderosa e territórios opcionais podem ser difíceis sem uma tripulação mais forte. Isso daqui que eu não entendi muito bem: sem uma tripulação mais forte? É, Algumas traduções a pedaleta aqui pode ficar meio sem sentido, entendeu? Mas beleza, vamos seguindo. é yeah menciona que os fãs de Lágrimas do Reino, a tradução aqui realmente é literal, ouvindo em inglês aqui é isso mesmo, terão uma sensação comparável de gratificação ao superar alguns dos formidáveis conteúdos secundários de Ragnarok. Não se sabe se Kratos obterá outras armas primárias, mas o trailer do ano passado revelou uma convocação única de Alce para Atreus montar. Então. Esperamos ver outras habilidades em breve Então meus amigos, por enquanto de informações acerca do combate É isso aqui que nós temos, que foi revelado inicialmente da Game Informer Mas não para por aí cara, deixa eu trocar minha tela aqui mais uma vez Pra gente poder conferir agora algumas imagens que eles trouxeram pra nós né Aqui está o Kratos enfrentando o que deve ser aqueles Grimms que eles falaram né Aqueles bichos que soltam aquelas gosmas pela boca e tudo E a gente pode ver aqui também ó, um detalhe de HUD aqui embaixo né a gente pode ver aqui que ele tá selecionado as lâminas do caos A gente tem aqui a barra de rage dele Pra poder ativar o Spartan Rage no caso Vida e tal, e aqui os únicos é o bichão aqui, a imagem tá um pouco Desfocada mesmo, realmente tá nessa qualidade No Game Informer, então aqui a gente pode ver o Kratos Destroçando o do bicho, e aí aqui Mais para frente pessoal, ó, nós temos mais algumas imagens Nesse aqui, a gente já consegue Ver o HUD do Atreus aqui embaixo também, ó A flechinha aqui aparecendo E as três barrinhas aqui, que provavelmente Deve ser das flechas que ele solta né poder acabar e tudo O HUD aqui novamente do Kratos E ele descendo aqui poder dar uma porrada com esse bicho aqui Que parece um daqueles Grimms também Só que com a garganta carregada Parece que vai tacar alguma coisa, não sei Aí ele vai dar uma porradona no chão aqui com suas lâminas do caos e tudo E aqui os pods explosivos que eles mencionam também no cantinho ó. E aí, ó A próxima imagem, nós temos aqui o Kratos batendo com o um escudo no chão Que provavelmente é aquele escudo cinético que eles falam, né? Que vai absorver energia E aí a gente tem aqui também um ataque rúnico Que tá carregado aqui, né? Que tá equipado por Kratos e aí a gente tá vendo aqui os bichos voando e tudo aqui ó, Mais um aqui no fundinho também, tá bem legal Deve ser bem massa, o design desses inimigos Aqui tá bem legal também, e aí ó Nós temos aqui o outro escudo Que provavelmente é o do parry, né, a gente tá vendo Aqui que ele tá com o um movimento pra trás, provavelmente Após ter feito um parry, saca E aí aqui tá o escudo vermelho Como eles disseram, que ele carrega depois de um parry Pra gente poder bater E ele causar um ataque mais forte também E aqui mais alguns inimigos Aqueles sapinhos aqui, que eles parece sapo esses Sei lá, esses Grims, né e o Atreus aqui no fundo também a gente consegue ver ele. Aqui parece que é um efeito de envenenamento que o Kratos sofreu por conta dos bichos, né? De tacando esses negócios na gente e tal. E aí um pouco mais pra frente aqui, mais uma imagem no caso, a gente tem o Kratos utilizando o machado Leviatã aqui, rapaz. Uma espécie de habilidade, parece. Não sei se tá dentro de um combo ou se é um ataque único, pode ser que seja um único aqui, né? Esse no caso, a gente não sabe. Mas a gente tá vendo alguns feixes de energia azul aqui, ó. Gelo no chão e tudo Que parece realmente um ataque especial que ele tá usando Um ruim, alguma coisa do gênero, entendeu? E aí, meus amigos É isso que nós temos, por enquanto, de informações No Game Informer, como eu disse, né? Pelo que eu pude entender, eles estão fazendo um cover mesmo Uma cobertura do God of War a partir desse mês de setembro agora Então, eu acredito que eles devem trazer, sim, mais informações do jogo Pra nós aí num futuro próximo Ou um pouquinho mais pra frente, não sei, vamos ver Incluindo até mesmo um trailer, quem sabe, de gameplay aí mais robusto Pra gente poder se deleitar com essas novas habilidades aqui, com esses detalhes de combate que eles trouxeram pra gente também, então espero que vocês tenham curtido aí meus amigos, essas informações a mais de God of War Ragnarok deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam de tudo isso que foi mencionado aqui, se vocês estão empolgados pro jogo, eu vou adorar ver os comentários de todos vocês, e não se esqueçam de deixar o seu likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra perder a notificação dos próximos vídeos, vou ficando por aqui um beijo pra todo mundo, até mais e fuemos meus amigos